É, então, na física, né, a gente está há duas semanas em greve, na Assembleia a gente deliberou greve no IFGW. A gente, tá, a gente percebe mudanças assim já no começo logo do movimento, né, porque eu sempre ouvi falar que o IFGW nunca parou e a gente está parando várias vezes, a gente está começando a quebrar barreiras dentro dos alunos, então a gente está conseguindo unir o um movimento e a gente tem perspectivas de mudança muito grandes dentro do nosso instituto e dentro da universidade. E fica convite para todos vocês para estarem participando das discussões e agregar nas nossas pautas, que junto a gente vai conseguir fazer muito peso e fazer a diferença aqui dentro. Eu sou a Giovana, faço parte do Centro Acadêmico da Matemática, no Comando de Greve, lá do IMEC. A nossa greve foi deliberada a partir de segunda-feira passada, essa segunda agora, e a gente realizou algumas atividades para explicar o movimento, para fazer com que os alunos do IMEC entendessem o que é o um movimento de greve por que ele é necessário e se é exatamente a melhor forma disso de conquistar as pautas que estão sendo pedidas e me preocupa um pouco o fato de não ter existido exatamente uma discussão. Os alunos estão muito fechados a discutir as pautas da greve e os motivos de ela estar sendo feita. Acho que seria importante que todas as pessoas pudessem comparecer esses espaços para contribuir mesmo. As pautas elas estão sendo formadas pela gente. Algumas pessoas têm mais acúmulos do que outras, mas é interessante que a gente troque esses posicionamentos mesmo, essas formas de enxergar as pautas e até mesmo o movimento. Né? Algumas pessoas não concordam com o movimento também sendo feito. Isso é um problema, a gente precisa discutir, entrar no consenso do porquê ele é importante e talvez criar outras formas de pensar isso. Alguns alunos não se sentem representados por assembleia, por exemplo. A gente está criando fóruns online, questionários, para que a gente consiga atingir o maior número de alunos possíveis, que isso também é um problema nos institutos de exatas. Né? Os alunos não têm a cultura de participar de espaços de debate, eles não têm a cultura de participar de espaços políticos e é importante para a gente entender o porquê disso. Então, a gente está criando questionários para tentar alcançar a opinião desses alunos, para a gente conseguir entender exatamente porquê que isso não se dá. Sou Helena, sou ECA 013. É, sou Kikano, é mecânica 011. É, a nossa greve está separada em quatro comissões. São, é a comissão de intervenção, cuida dos bloqueios e intervenções nas aulas. É, a... A Comissão de Negociação, que está tentando negociar com a diretoria. A Comissão de Comunicação, que é responsável pelas informações para a comunidade. E atividades, que é responsável por toda a programação da greve e, e enfim, atividades conjuntas com o resto da, da faculdade. Cada uma das nossas comissões tem uma reunião todos os dias, que são todas reuniões abertas e que a gente até pede para todos, o máximo de pessoas possível colar na reunião, vir na reunião, para contribuir com o máximo de pensamentos. Porque a gente realmente quer atingir todos os alunos da FEI, e não ficar atingindo só uma porcentagem pequena que adere à greve ou que é de acordo com as nossas ideias. Porque a gente conta com uma mobilização bem grande na parte do Facebook, é, na parte da mídia social, a gente sempre divulga a, as, o cronograma das atividades sempre um dia antes, é, a gente tenta convidar o máximo de pessoas que é justamente para ter a maior adesão, para ter o máximo de ideias aqui porque a gente promove os grupos de discussões que é para tentar extrair o máximo de ideias para levar depois na negociação com a diretoria ou levar na negociação é, com o pessoal da ocupação, ou então mesmo é, tentar instruir bastante gente. Porque tem assunto que aqui é muito, muito pobre a discussão, como por exemplo eram as cotas, eram a parte dos cortes, era a parte é, mesmo é, da permanência estudantil e da moradia, porque a gente aqui é um curso tanto quanto elitista, e uma porcentagem muito pequena, é negra e... Uma porcentagem muito pequena vem, é, usa a moradia, né? usufrui da moradia. Necessita permanências. Né? Exatamente. Então é um debate um tanto quanto pobre, que está enriquecendo bastante, inclusive nas assembleias. As assembleias cresceram bastante de número. A primeira teve 130, essa última bateu os 500. 525. 525 pessoas. Então você vê que o interesse está tá aumentando bastante. E isso é importante, essa discussão política que a gente tem que ter, essa união que a gente tem que mostrar. E eu acho que ainda existe uma resistência dos docentes que nos enxergam como inimigos, mas a gente, na verdade, está tentando só pensar numa educação que vai beneficiar tanto os alunos quanto os próprios docentes. A gente, a, a gente queria que os docentes nos enxergassem como amigos e como aliados e viessem discutir com a gente, ao invés de, de ter uma visão um pouco mais conservadora a respeito da opinião dos alunos. Exatamente. Eu convido todo mundo a entrar na página do grupo de campi, está ficando feio para quem não está em vermelho, porque quem não está em vermelho não está fazendo parte. A gente foi pioneiro. Nós, da Mecânica da fé todo mundo falava com certeza absoluta que a gente não ia entrar, a gente entrou. Então, vamos continuar no, no, no movimento que está bonito pra caramba. E a força que a gente está dando para o pessoal da ocupação, para o pessoal dos outros institutos, está enorme. O reitor, ele é daqui. Mas, tipo, vocês imaginam, ele vem e fala assim, ah, é o meu instituto, que é conhecido por não se engajar politicamente, entrou. Então, acho que a água está começando a bater na boca.